A caravana é ótima, a gente diverte muito, a gente veio rindo de lá até aqui e, Oi, por ser a primeira vez, eu quero voltar sempre. A caravana é muito gente boa, eu gostei demais. Eu vim na caravana Wi-Fi, a caravana da Carol Miranda. E eu gosto muito da, das palestras sobre esse porque é uma coisa que está muito longe da gente ainda, mas que já existe, que talvez no futuro mais próximo a gente tenha mais acesso. Aqui a gente tem muito contato com gente que é muito profissional, que é a galera que deu muito certo no meio que eles trabalham. Por exemplo, a gente tem grandes nomes do marketing, a gente tem a galera por exemplo, do Choque de Cultura, que agora tá muito famosa no YouTube, que vem pra cá e é um povo que tá acessível pra gente é um pessoal que a gente pode conversar com eles. A Campus Party Brasil né, é o maior evento de tecnologia, um dos maiores do mundo né, e ter Minas Gerais como uma caravana como essa, né, a galera mais animada que tá aqui mostrando que o mineiro tá pensando em inovação, em tecnologia né? participando de uma forma intensa, não só nas barracas, mas também nos palcos isso o nosso programa, né? Que é o CID para apresentar aqui. Então, mostra que Minas Gerais está no caminho certo. A gente tem, né? O governo de Minas Gerais está investindo no mundo da inovação, da tecnologia, das startups. A gente sabe da importância de conectar as empresas com o mundo da inovação, da tecnologia. E é muito legal ver tanta gente engajada num movimento como esse. Porque a revolução tecnológica é uma realidade, é um caminho sem volta. O brasileiro vai entrar nessa revolução no amor ou na dor. E a gente espera que os mineiros entrem no amor. Campos Campus Party acontece em várias cidades. De, do Brasil, inclusive em Belo Horizonte, mas também em outras partes do mundo, e vem pessoas do Brasil inteiro conhecer esse evento. E tendo uma ativação do CID aqui falando, compartilhando um pouquinho mais sobre o programa, a gente alcança um público que muitas vezes a gente não alcançaria se não fosse usando uma plataforma como a Campus Party. Estou há 15 anos em São Paulo, vim para cá ainda moleque para fazer faculdade e acabei a paulistando, digamos assim. Estou aproveitando para ver os amigos de Minas, né? Porque a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? <música>